Nenhuma pessoa perdeu a vida aqui em Panamá por causa do xing-ling. Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui fazendo esse vídeo para poder dar aí um, um esclarecimento nossos amigos estão preocupados, porque descobriram aí que a gente estava com o xing-ling. Né? A gente pegou aí o xing-ling. Estávamos aí, Verônica, aqui, foi segunda-feira? Sim. Ou sexta, não sei. Segunda. Segunda-feira agora, a gente estava tomando café e, e não sentimos o sabor do café. E aí eu achei estranho, né, ué? Por que, que eu não estou sentindo Sim. o sabor do café? O café de Verônica é tão gostoso. Aí, então, eu falei assim, olha, por precaução, já vamos logo para fazer o exame do xing-ling. Para ver o que está acontecendo, porque é melhor prevenir do que ficar esperando, né? Vocês sabem como que eu sou. Eu não acredito na fraudemia, mas... Eu acredito que essa porcaria existe, não é fraudemia, mas ela existe e tem os seus motivos, né? Seus motivos aí que você já sabe mais ou menos como que eu acho que seja o motivo. Então, o que aconteceu? Fomos lá fazer o exame confirmando confirmamos que estamos com o Xing Ling Vírus. E aí você faz fazer aquele teste de enfiar o canudo, né? Que viram que é o, o algodão, que que eu gostava dias de fazer, né, Fernanda? Não. Já fez quatro vezes já, já é tetracampeã. Já, é... Aí catuca lá, teu cérebro lá, rodopia, rodopia, aí tá, chamaram a gente, ó, vocês deram positivo, beleza, já sabia. A gente já sabia, se não tivesse positivo, eu tinha. ele não... sabia, eu não. É. Só que acontece, existe uma grande diferença entre você saber que tem uma coisa e você estar mal com aquela coisa, porque aqui a gente tem uma, uma política de trabalho com o nosso corpo de contaminação contra vírus. O que é essa contaminação corporal contra vírus? É você comer muito a cebola, você comer muito alho, você cru. comer muito cru ou semi-cru, né? Você comer muita cenoura, entendeu? tomar muita água. Então, o seu organismo ele fica praticamente imune, né? ele fica ali contaminado para que nenhum tipo de vírus possa te, te afetar. Só que aí, infelizmente, a gente mudou de quarto aqui e aí foi colocar um ventilador industrial, um ventilador gigante que nós temos aqui. E aí durante a noite tanto eu quanto ela ficamos com a garganta inflamada. Inflamada. A garganta. Estamos muito fraco para frio, seja ar condicionado ou seja ventilador turbo. Você vem suando aqui é porque Panamá está quente é, e acabou luz, a luz. Gente. Não é por causa de, do Xing Ling, não, não tá? Não é porque faltou luz. Você tá não está com febre? Que está calor mesmo para caramba aqui. Até, até porque se tivesse com febre não estaria suando tanto, né, Leandro? Então poderia estar tá, se não tivesse agasalhado. Assim. Não, se tivesse agasalhado aqui é calor e tá sem luz. Sim. Enfim, ficamos com, com problema de garganta, garganta inflamada e aí Aham. baixou a imunidade. Aí o Xing Ling fez graça, né? Sim. Fez graça porque todo mundo vai pegar. Não tem pra onde fugir, meu povo. Todo mundo vai pegar. Você tem gripe? Você tem nariz com coriza? Você de vez em quando quando pega friagem, vai pro calor, vai pro frio, vai, vai pro calor frio, fica gripado? É a mesma coisa. É o vírus. Daqui a pouco vão inventar aí uma, um método de você fazer o exame do influenza A. Né, ou qualquer tipo de influenza aí, e aí vai dar positivo, vai ser a nova fraudemia. Podem escrever sobre isso aí, né? Podem escrever que vai ser o, a próxima situação que vai acontecer. Enfim, e aí confirmamos, fizemos o exame, deu positivo. Como que o Panamá se posiciona? Se posiciona. Eles te dão uma medicação, um kit que um chama kit. de kit é, Proterrete Proterre Panamá. Panamá, é o nome do kit que eles fazem. Agora tem um detalhe nesse kit, tem o kit medicamento... Dois detalhes! É, tem dois detalhes nesse kit aí. Tem o kit do medicamento, tem o kit da alimentação que você vai ver daqui a pouco, qual a alimentação que eles dão pra ficar 14 dias em casa. Sim. Ok? Tem que ficar 14 dias em quarentena, a Verônica já informou o trabalho dela, eu já informei o meu trabalho. Não tem trabalho? <risos> não trabalho? <risos> eu não trabalho, meu trabalho, vocês sabem, é no YouTube aí, no canal Sou Urantia. Enfim, ela já informou. E uma coisa que no Brasil agora virou um sensacionalismo tremendo que é com relação à cloquinha. Vocês lembram da cloquinha? Aquela medicação tão falada que lá na África, praticamente, os africanos não tiveram problema com xing-ling, porque lá eles já têm o um hábito de usar a cloquinha, porque lá existe muita malária, e ali eles tomam cloquinha praticamente toda semana por causa da malária. Então, lá... O Xing Ling não se proliferou, como por exemplo, é, domingo e segunda-feira passada agora. Não teve nenhuma perda de vida aqui em Panamá, por conta do Xing Ling vírus. Nenhuma pessoa perdeu a vida aqui em Panamá por causa do Xing Ling. Tiveram casos novos? Sim, tiveram. Mas não tem mais pessoas perdendo vida aqui em Panamá. Zero! Domingo, segunda, eu não acompanhei terça-feira, não acompanhei ontem para saber. Mas domingo e segunda não teve pessoas perdendo vida. E por que isso? Tem segredo? Tem método? Tem. Tem aquilo que estão usando aqui em Panamá e que está salvando vidas. As pessoas depois de no máximo 14 dias já estão praticamente curadas do ling vírus E é uma medicação que no Brasil está sendo como, considerada como que fosse criminosa. Mas aqui, como é um país... Que tem ali o seu presidente alinhado ao presidente do Xing Ling, pode usar tranquilamente. Não tem problema, entendeu? Não tem contraindicação, está salvando vida, eu estou tomando, Verônica está tomando, ontem, bem, a Verânica não melhorou, mas ontem eu já não estava. Eu não tava sentindo muita coisa, eu também não estava sentindo o nosso. o nosso. É, o, o nosso sintoma foi só um pouco da perda do paladar. A Verônica hoje também estava assim, sem sentir o cheiro. O paladar e o olfato, mas isso aí é uma coisa normal de quem fica com gripe também Mas eu não tava sentindo o gosto E eu já tô começando a sentir um pouco do gosto hoje Agora vou mostrar para vocês aqui qual é a medicação que vem nesse kit aqui em Panamá Para que as pessoas possam usar e que está salvando muitas vidas Então, agora vamos ver aqui quais são as medicações que tem para poder fazer uso O que, no no, que vem no kit aqui, no kit do Kit Proterra Te Panamá Como vocês estão vendo aqui, ó essa aqui é a marca, Kit te proteja até Panamá. O primeiro que vamos apresentar aqui, que eu não vou usar, que a gente não usa, né? Que é o, o paracetamol, que ele é um é, acetaminofen Mas é uma versão do paracetamol. Não é nem indicado a se usar para quem está com xingling, o paracetamol. Vem esse aqui também, que é para tosse. Esse aqui, que é uma medicação para se, caso tiver diarreia, né? Um. Esse aqui, esse petititinho aqui, que é um loratadina é para poder, caso tenha muco, né? caso tenha congestão nasal, congestão nasal né o famoso catarro. E aí vem a ser, isso aqui tudo só para paliativo, são os paliativos, nada tem a ver com xing -ling. Agora vamos falar do xing-ling, xing é o remédio que, que safa o xing ah. O primeiro é esse aqui, que é aquele famoso remédio para verme, que vocês já sabem qual é. Opa, verme! É para cagar bichinho. Esse aqui que você já conhece, né? Sabem como é que é, eu não posso falar o nome, mas tá aqui. Mas nós, mães, conhecemos que a gente já deu muito para nossos filhos. Exatamente, por causa do piolho, por causa do, dos, dos bichinhos, né? E o astro da vez, né? Olha qual é o astro da vez aqui, ó. Você deve tomar duas no primeiro dia, né? A cada 10 horas. E depois você toma uma cápsula por dia durante os, os outros 7 dias. Olha a cloquinha aqui. É esse o medicamento que tá dando aqui em Panamá. E é esse o medicamento que tá salvando vidas aqui em Panamá. Agora vamos ver qual é a alimentação que vem. para eles abastaram, hein? Abastaram a gente. Vamos começar aqui pelas carnes. Tem aqui, eles mandaram, como é eu e Verônica, né? Então, é praticamente tudo dobrado aqui. Tem aqui essa peça de duas peças de carne que a gente não sabe que carne que é essa. Que Porque são, a gente não é fã de comprar carne. É, né? não conhecemos carne. E o frango eu conheço. Aqui dois pacotinhos de salsicha, a gente já compra Esse essa salsicha. Conhece. É. Já a gente já compra essa salsicha. Aqui tem oito pacotinhos de macarrão, espaguete com 500 gramas, né? Aqui vem, aqui tem 5 kg e 27 né? cada pacotinho aqui. Tem, dois tá 2,5 kg aqui, né? 5, 10, 15, 20 kg de arroz aproximadamente. Aqui três pacotinhos de açúcar, arrozinho, é quatro pacotinhos de açúcar. quatro é, pacote de trigo. Aí aqui atrás temos uma montanha de atum. filé de atum. para passar no pão, né? Ou qualquer coisa ali. Temos aqui esse creme. Tem um, dois, três, oito. Oito pacotinhos desse creme aqui. Que é um tipo um cremo É um mingau, é um né? Um mingau de milho. Que eu gosto muito de milho aqui. Quatro garrafinhas de óleo. Também não usa óleo aqui. Que a gente usa gordura, gordura vegetal. vegetal. Oito pacotes de café. Aí tem aqui... Essas pastas, né? Que aqui o está de tomate é, é, é meio pasta. É pasta de tomate. Quatro latinhas pequenininha, né? Você pode ver aqui. Ó. Com... Deixa eu ver aqui. 88 gramas. Sal. Tem quatro pacotes de sal. Um, dois, três, quatro. E essa sopa aqui também, né? Eu gosto dessas sopinhas assim. Com tomate e polho. Que é frango, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deve ter oito. Tem mais alguma perdida por aqui. E também tem essa... Essa garrafinha aqui de, de, de suco de, de aveia. Acho que é isso, né? Aveia. É um leite saborizado de, é, é um leite... de aveia. De isso. aveia ou de baunilha? É aveia. Ah, ok. De aveia. É um leite saborizado de aveia. Vem quatro pacotinhos também. Esse aqui, Verônica, não sei se ela toma. Eu, sim, eu tomo. Sim. E tem isso aqui, né? Que é o famoso milho que a gente, a gente conhece muito bem no Brasil pra que, que serve, né? Sim, pra alimentar galinha. É. E, e aqui eles fazem o que, Verônica, com esse milho aqui? Aqui eles fazem chichemi. O que é, é chitemi? É a nossa canjica. Chichemi, Só que a gente. Empanadas, boi. Sim, mas para fazer empanada e boi, isso aqui vai ter que ser um processo, que eles fazem também. Tortilhas, Só que o mais, o mais, mais... É, feito aqui é o chichemi, que é a nossa canjica. A gente usa o milho branco. Aqui hum. eles usam esse milho, gente. Bem, aqui tem e quatro. Fica bom, tá? Porque eu já comi. Então, e aqui eles como não costumam usar panela de pressão porque eles têm medo, então eles ficam 12 horas cozinhando isso numa panela. E quando uhum. eu faço, eu boto na panela de pressão em 5 minutos tá pronto, né? Então foi isso aí, meu povo. Pra vocês saberem que a gente tá todo mundo bem aqui. Estamos aqui bem amparados. O Panamá tá fazendo esse esse apoio aí com o povo e já estamos marcando praticamente aí o fim, né? O fim dessa Dessa miazinha aqui em Panamá. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.